E aí, artes, beleza? No conteúdo de hoje eu vou explicar para você o que é Enterprise Architecture, ou arquitetura corporativa, como a gente chama bastante aqui no Brasil. Você vai entender exatamente o que é e a gente vai dar um exemplo prático no meu computador mesmo, mostrando ali um diagrama, como ele funciona, como que são os principais conectores. Pode ter certeza que a partir desse conteúdo você vai entender muito melhor tudo isso. Então, bora lá! Pessoal, a arquitetura corporativa é algo que é oriundo da Open Group, tá? que institucionalizou ali a arquitetura, é, criou um framework chamado TOGAF, e mais especificamente, o que é mais utilizado na arquitetura corporativa é o um Archimate, é um diagrama desse tipo que a gente vai mostrar hoje na prática. E o que é arquitetura corporativa? É uma forma de você linkar usuários, tá bom? pessoas da sua área, você vai linkar elas a negócios, tá? e aí você vai linkar isso aqui a aplicações, que a maioria das vezes a gente tem aplicações por trás ali suportando o negócio. E, por fim, a gente tem aqui a nossa camada de tecnologia, tá bom? É, então a gente tem esse conjunto de coisas, normalmente, no, no, numa corporação, e isso acaba tendo uma proporção muito grande. Tem muitas tecnologias, tem muitas aplicações, muitos negócios, e muitos usuários, muitas áreas... E sem ter uma visão de como essas coisas se conectam, né, como elas uma fala com a outra e, e qual impacta qual, é muito complicado você tomar uma decisão estratégica. Por isso que se fala muito que a arquitetura corporativa ajuda nas decisões estratégicas. Porque eu vou ter visão clara de que se eu desligar um servidor aqui, né, quais são os meus usuários impactados? Qual área de negócio vai sofrer com aquilo? Quais aplicações estão sendo impactadas? Então eu vou conseguir ver tudo isso a partir de visões, de diagramas feitos na anotação Arquimate. Então por isso que é tão relevante e é por isso que ajuda muito. Ah, eu vou crescer meu operacional. Ah, o que, que é impactado? Que infraestrutura eu tenho que adquirir a mais? A minha infraestrutura aguenta, né? Então eu consigo fazer um estudo direcionado de infraestrutura para ver se vai aguentar o volume de negócio que eu estou prevendo. Então eu vou investir um dinheiro pesado, de repente, no meu negócio, para fazer com que o meu negócio aumente, propaganda, etc. E aí, será que o meu negócio aguenta? Será que a minha infraestrutura aguenta? Qual é a infra que eu preciso olhar? Eu Preciso escalar toda a minha infraestrutura? Ou é de uma aplicação específica? Então, com esse tipo de visão, você consegue ter clareza de quais são, por exemplo, as, as demais aplicações que são impactadas por um app que você vai fazer propaganda, por exemplo. Né? Então, ó, eu vou colocar mais usuários. Quem, quem que do back-office eu vou precisar ter a mais? Eu preciso aumentar o meu back-office ou não? Então, tudo isso, essas visões ajudam a gente a responder. E agora a gente vai lá para o meu computador onde eu vou mostrar na prática o diagrama do Archimate. Bora lá! Muito bem, acho que uma das primeiras perguntas que vem na cabeça de todo mundo quando a gente vai falar ali de arquitetura corporativa é que ferramenta que eu utilizo? Se a gente botar aqui, ó, Archimate Tool, tá, é no Google, vai trazer algumas. Essa aqui eu já baixei, tá, é a que a gente vai utilizar. É uma ferramenta open source. E o legal dela é que se você vier aqui em download, tá? Tem para todos, pra todos os, os tipos de sistema operacional. Então tem para Windows, tem para Mac, tem para Linux, tá bom? Bom, aí é só você escolher a tua distro aqui, de Linux ou Mac ou Windows, baixar e instalar. Tá? É super fácil, é um Next Next Finish mesmo. Bom, agora a gente vai fazer um desenho no ARC. Essa aqui é a ferramenta, tá? Esse aqui é o ícone dele. É Depois instalado é só você abrir esse cara e a gente vai criar um novo diagrama é, usando essa ferramenta. Bom, eu vou minimizar esse carinha aqui para a gente ter um pouquinho mais de espaço em tela, e esse também. É, aqui no Arc, vocês vão ver que a gente tem é, alguns objetos aqui, e cores é um negócio importante no Arc, tá? É, no ArcMate, em geral, as cores, elas dizem muitas coisas. Por exemplo, amarelinho aqui é a nossa camada de negócio, tá bom? Camada de business. A azulzinha é a camada de aplicação, então esses são os elementos de aplicação. E esses verdinhos são os elementos de tecnologia, sendo esses três aqui os mais importantes, os mais utilizados no mercado. É bem comum também se utilizar é, a camada de, de motivação, tá? entrou isso no Archimate, principalmente nessas últimas versões. É, mas o mais utilizado mesmo no mercado, que eu mais vejo sendo utilizado, são essas três camadas aqui. Sempre que pedem para a gente fazer um trabalho de arquitetura corporativa, a gente acaba fazendo em cima desses caras. A gente vai focar neles para o vídeo não ficar utopicamente grande, tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, um ator. É... E o que é um ator? O ator ele pode ser efetivamente uma pessoa, ele pode ser uma área inteira, tá bom? Então vamos, vamos supor que a gente tem ali uma área de vendas. Okay? Então esse é o nosso ator, nossa área de vendas. Aí na sequência a gente pode colocar aqui elementos como esse aqui, que são papéis. Grupo de responsabilidades que esse é, ator faz. E esse grupo de responsabilidades, ele pode ser de outras áreas também. Então, por exemplo, atendimento. Tá? É, que poderia ser, ali, primeiro, atendimento, segundo, a gente poderia até ter várias roles assim. Que são referentes a outras coisas que um vendedor faz. Talvez o vendedor, ele também tenha uma... uma uma um papel ali de repositor tá então, vamos porque ele é o um cara que repõe estoque e tudo mais então aqui é só um exemplo tá bom é, e esses caras aqui eles são ligados com vendas e aí ar que tem esse carinha aqui que ele é muito legal ele ajuda a gente a escolher o conector corretamente tá? nesse caso aqui entre ator e rule é muito comum que se use o assign. tá é, esse aqui é o, é, o, é o conector que é mais utilizado mesmo para isso é, então a gente vai assinar os dois aqui tá as duas rules aqui, é, eu gosto de deixar essa carinha bonito e, e é fácil da gente fazer isso, né? Deixar alinhado certinho no centro, ó. A gente tem um, um conteúdo falando sobre é, documentação bonita, vou deixar o link aqui nos cards desse conteúdo. E aí o que que acontece? Uma rule dessa vai atender algum tipo de negócio, ok? Algum tipo de função de negócio. E como é que a gente faz isso? Através de um processo, tá? Esse elementozinho aqui é o processo. A gente coloca ele aqui e vai chamar de processo de vendas, tá? processo de venda e aqui dentro eu posso colocar várias várias partes aqui no processo de venda que poderia ser por exemplo a abordagem do cliente tá ele pode ter um outro carinha aqui que pode ser a oferta Essas mensagens que ele está dando aqui elas são para indicar que esse cara tá fazendo parte desse cara tá compondo ele se eu tirar fora tá vendo ele vai até mostrar esse conector aqui para gente é... E vamos colocar mais um aqui, que seria, ah, efetivamente, o fechamento da venda. Tá bom? Então a gente tem três carinhas aqui dentro eles já ficam todos organizados e presos aqui. E aí, esses caras aqui, a gente pode conectar um com o outro, se eles forem, tipo, um processo de negócio que triga o outro, né, que aciona o outro, você pode usar um conector aqui, que é o triggers, por exemplo. Entre um cara e outro, você pode... É, dar um Trigger, tá? É, a gente não vai dar um curso completo de Arquimente, mostrar todos os conectores, mas aqui eu estou tentando percorrer os principais, tá? Para você conseguir ver um diagrama desse tipo e conseguir tangibilizar o que ele está querendo dizer, tá bom? Só para deixar certinho aqui nos, no mesmo padrão, tá? Vou colocar aqui fazer oferta e realizar fechamento, tá? É, o fechamento aqui é a venda propriamente dita. Aí, a forma que a gente tem de conectar esses caras aqui, tá? Por exemplo, o, o atendimento à venda, é através de serviços. Isso aqui não é serviço de aplicação, tá? É, é, é da anotação do ArchMate para fazer a conexão entre os elementos. Então, a gente vai colocar o um serviço aqui, tá? Que é esse carinha aqui. E aí, a gente pode colocar aqui que ele é um serviço de vendas. Ok? É... A gente poderia ter vários outros aqui, mas esse aqui é o carinha que vai conectar com esse cara aqui. Eu vou mudar o lugar dele, deixar para ficar mais, mais organizado, vamos lá. É que a gente nem vai utilizar ali o outro carinha, era só para dar exemplo mesmo, Eu vou até apagar ele daqui. E uma coisa legal do, do Archimate Tool, tá, que mesmo sendo uma ferramenta gratuita, ele, ele deixa aqui dentro ó, todos os elementos... Então os elementos que a gente colocou, eles continuam existindo aqui, tá? ele não morreu, aquele elemento que a gente tirou daqui, aquela outra business rule aqui de atendimento, não, de é, repositório aqui, né, de repositório, é se colocar ele aparece de novo até o conector, tá, então ele, ele fica linkado os elementos, para apagar de verdade você tem que vir aqui e deletar aqui. Legal? Então, isso ajuda depois a gente a mapear, né? Fazer várias usões diferentes e conseguir ter todo o mapeamento é, ligado. Então, essa é uma recomendação que eu te dou também quando você for escolher uma ferramenta para fazer desenhos do ArchiMate. A ferramenta é muito importante que ela é, tenha essa característica que a gente acabou de falar aqui, né? De, de manter ali os, os metadados dos, dos diagramas, tá? Deixa eu tirar esse carinha daqui. Legal, agora que tá um pouquinho mais organizada a coisa toda aqui, né? A gente vai colocar o serviço de vendas aqui também alinhadinho. Então, aqui, esse cara aqui vai servir a esse cara aqui, tá? É, é, é muito comum esse sentido. Embora se imagine ali que, né, que é tipo um flow de informação, né? De vendas para atendimento para serviço. Mas não, tá? Aqui é o contrário. O serviço, ele serve para esse cara. E o serviço, ele é realizado por esse cara aqui de baixo. Tá então, esse cara realiza esse serviço que é... É, utilizado aqui pelo atendimento aqui bom legal aí a gente vai ter aqui provavelmente sistemas que esse vendedor utiliza para fazer esse processo de vendas e os sistemas são esses carinhas aqui tá componentes então vamos imaginar que aqui a gente tem ali um, um sistema um CRM por exemplo né é, eu posso ter outros sistemas aqui eu posso ter um sistema contábil também poderia ter um RP por exemplo para fazer toda todo o restante aí da gestão financeira da empresa e, e aí, o que acontece? Esses sistemas aqui, eles podem ser é, utilizados pelo processo de vendas. Então, aqui, é, nitidamente, eu poderia ter, por exemplo, é, a gestão da, do, do cliente, né? Tipo, informações do cliente. E, de novo, ó, tem um componentezinho de serviço aqui. Lembrando, isso aqui não é um web service, tá? Isso aqui é um elemento do Archimate para fazer conexão entre os elementos. Então, a gente teria aqui um serviço de gerenciamento... de clientes e aí você pode tirar esse serviço dele eu coloquei eu gosto de, de começar com ele para ficar claro é, o jeito de você escrever o nome de um serviço tá o, o serviço normalmente é assim serviço dele tá então a gente pode tirar aqui para ficar mais enxuto um pouquinho então a gente tem um serviço de gerenciamento de clientes né gestão de clientes deve ser gestão acho que fica até melhor serviço de gestão de clientes e a gente poderia ter aqui um outro carinho no nosso RP que é, vamos melhorar aqui o espaçamento, é, a gente poderia ter um carinha aqui, que seria o de registro de operação financeira. Então ficaria serviço de registro de operações. Tá bom? Então as operações financeiras seriam registradas pelo nosso RP. E aí a gente vai ter esse carinha aqui, tá? A gente vai usar ele aqui para servir, é, o serviço aqui vai servir ao ao processo de vendas, tá? Assim como esse cara aqui também vai servir ao processo de vendas, tá? Tanto a gestão de clientes quanto o registro de operações. E esses dois caras aqui são realizados, cada um, pelos seus respectivos sistemas. Se houvesse alguma coisa, algum tipo de dados gerados aqui que fossem muito relevantes, um output aqui, tipo, ah, é, eu tenho uma nota fiscal que é gerada para o meu cliente aqui. Eu posso ter como um, um output é, uma nota fiscal, Tá? Esse aqui é o meu output do meu processo de vendas aqui. Isso pode ter. E a nota fiscal, ela pode ser um objeto gerado a partir, de repente, de alguma coisa, de um artefato de banco de dados, por exemplo, tá? Eu posso, se eu quiser representar aqui um objeto muito significativo, tá? Eu posso ter um data object aqui que seria, sei lá, pode ser efetivamente uma tabela, tá? Do teu banco lá, TB Operações, por exemplo. Então, é, a gente consegue ter um casamento aqui desse cara aqui com esse cara aqui, ok? E aí o conector que a gente tem aqui é o de acesso, tá, para o objeto é sempre acesso. E nesse caso aqui a gente tem um output, tá, a gente também pode usar é, o acesso, tá. Inclusive a gente pode fazer até uma relação entre esses caras aqui. Eu já vi muita gente fazer esse tipo de relação aqui. É, de associação, tá? para indicar que, pô, esse cara tá ligado diretamente a esse, né? Nota fiscal impressa ligada para o cliente, tá ligado diretamente a um, a um data object aqui. Aqui, tá? Isso aqui poderia ser mais genérico, poderia ser simplesmente até o um nome do, do banco de dados, propriamente dito ali, né? Ou como ele é conhecido, o apelido dele. Não necessariamente que você precisa colocar exatamente aqui dentro é, o nome da tabela, tá? O nome do registro, tudo bem? Bom, por fim, a gente tem esse carinha aqui, ó, que é um, um nó. Tá? Eu vou puxar ele mais para baixo aqui, que é melhor para a gente visualizar esse cara. E aí, aqui a gente poderia ter, por exemplo, um, sei lá, o nome de um servidor aqui, o um servidor é, do CRM, né? E a gente pode ter aqui o um servidor do RP. A gente poderia ter os dois servidores aqui, tá? É, toda a parte tecnológica você pode descrever é, desse jeito, tá bom? Você pode colocar os seus servidores. Aqui você poderia ter é, licenças de softwares é, ligadas a esse cara, então você poderia colocar, de repente, dentro desse carinha, tá? Você pode aumentar o tamanho deles aqui. É, e, de novo, né? E é legal você tentar manter uma simetria, né? De novo, fazendo um vínculo ali com o nosso é, vídeo de desenhos bonitos. <risos> é, vamos lá. Tô deixando bem... Ops... Não, eu não quero linkar um cara ao outro, eles não fazem parte um do outro, é, e aí esses caras aqui, eles podem ter, por exemplo, um outro carinha que é um, um servidor em comum, que é um servidor de database, por exemplo, a gente poderia ter aqui, tá? É, por exemplo, Oracle. É, a gente, para manter padrão, vamos lá, servidor. Oracle Database, tá bom? E aí aqui dentro você poderia ter suas licenças, que são essas carinhas aqui, tá? Você pode colocar ali o software que está rodando aqui. É, poderia colocar, sei lá, nesse RP aqui a gente precisa ter o Windows. E aí aqui dentro, inclusive, você vai dar dois cliques e colocar aqui licença XPTO. Né? Você poderia até catalogar a licença que está sendo usada nesse servidor aqui. Você consegue chegar nesse nível de detalhe, tá bom? No, no, no Arkinate, isso que é legal dele. Dá um link completo. Se quiser saber a licença <risos> X, se inspirar ela... Quem que, é, quem que vai ser impactado? Você consegue catalogar também se você quiser, tá? Eu vou colocar do outro lado aqui que a gente tem um, um Red Hat aqui, tá bom? 7, sei lá. E, e aqui no banco de dados Oracle a gente pode colocar também o um Red Hat e a gente pode colocar aqui o Oracle Database, Tá bom? É, nesses servidores aqui, eu poderia ter IS, eu poderia ter o .NET aqui, vamos supor que esse cara está rodando em cima de um .NET, você poderia colocar a versão do .NET, vamos supor que o cara está usando uma versão obsoleta aqui do .NET, .NET 4.0. É, aqui o cara pode ter Java do outro lado, também poderia colocar aqui uma versão de Java qualquer, né? Vou botar aqui, sei lá, Java 8, tá? É, e, e isso aqui já caracterizaria os nossos... É, servidores é, que eles têm, tá bom? Então, ó, aqui a gente poderia ter um serviço, lembra aqui de novo que é um, o serviço ele é a forma de conectar, tá? Então, a gente tem aqui um serviço é, de gestão, de, de gerenciamento de dados, né? Esse serviço de gerenciamento de dados, ele é realizado por esse carinha aqui de baixo, Certo? E ele pode perfeitamente aqui servir as duas aplicações. Então, a gente pode colocar aqui que ele serve ao meu RP, tá? E ele serve também ao meu é, CRM, beleza? Então, até para ficar organizado aqui, a gente pode puxar esse cara para o lado e colocar aqui nessa, nessa visão aqui, deixar meio que centralizado esse carinha, esse, esse carinha aqui também, tudo centralizado, né? só frescura aqui para ficar bonitinho. Depois eu dou um trato geral aqui para vocês verem como que eu organizaria esse negócio todo, Tá? E aí, por fim, a gente tem aqui é, os outros caras aqui, né, os outros servidores, e eles vão realizar aqui para gente é, serviços coerentes aí ao papel deles, tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo, é, serviço D. Esse serviço D, lembra que eu falei que a gente pode tirar, tá? É que eu tenho mania sempre de usar o serviço D para escrever corretamente o carinha aqui, tá? Então, aqui a gente teria host é, do RP, tá? Serviço de host do RP E a gente poderia ter aqui também o serviço de host do nosso CRM. Esse cara, a gente pode tirar esse serviço dele e pode deixar só de gerenciamento, gerenciamento de dados. Beleza? Bom, aí para a gente fechar, a gente tem aqui a realização desse cara, a realização desse cara. Lembra que serviços eles são realizados por alguém e aqui no caso são componentes de infraestrutura, de tecnologia, né? E esse cara aqui a gente vai colocar para é, servir a, a esse sistema. Então, o sistema aqui de ERP e o sistema de CRM são servidos é, por esses carinhas aqui. Beleza? Bom, agora eu vou dar uma acelerada no vídeo que eu vou dar uma tratada geral aqui nesse carinha para ele ter um, uma aparência mais agradável. Vamos lá. Legal, então para fechar aqui, a gente tem o, essa visão toda mais certinha, né? toda mais organizada, e eu queria mostrar uma, um recurso interessante dessa ferramenta, né? agora tá tudo linkadinho, está com uma organização mais bonitinha, que é esse cara aqui, ó. Esse cara, ele deixa a gente visualizar toda a dependência de qualquer elemento. Então ele mostra pra gente aqui, ó, é, o que, que aquele elemento tem, como que ele tá composto, né? e para onde ele vai desse cara, né? quando você dá dois cliques nele, ele avança para dentro do outro elemento. Né? então isso é bem legal você consegue ter uma navegação completa aqui de, de o que, que esse cara tem de dependência você consegue olhar outros níveis de, de profundidade aqui tá então você consegue visualizar toda a dependência toda a cadeia que depende daquele cara então se você fosse na licença do Windows que a gente falou ali né clicou no cara clicou aqui ele vai dar essa dependência toda ó. eu tenho esse servidor que depende desse cara ele expõe esse serviço de host quem usa esse serviço aí tem claramente ali quem está usando esse serviço né, o RPX, né, tem tal tabela aqui associada a esse cara. Então você consegue fazer todo o link, desde do, da tecnologia até a área que é impactada. E é aí que entra a grande vantagem, né, você consegue fazer uma, uma avaliação, é, uma análise né, estratégica em cima do teu negócio, se você pode ou não evoluir, o que, que você tem que evoluir, o que, que você tem que aumentar de capacidade, tanto de infraestrutura, quanto de aplicação, quanto de negócio. Bacana, Ax, esse conteúdo foi útil pra você? Então deixa aquele joinha pra gente e não esquece de se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Legal? Um super abraço e até a próxima!